Ainda falando de setores que estão na contramão da crise, empresas de assistência técnica estão faturando com a manutenção de celulares e de tablets. Como quase ninguém mais consegue ficar sem eles, o conserto tem que sair cada vez mais rápido. Para muita gente já não é possível viver sem eles. Eu não posso ficar sem celular. Se eu ficar, meu trabalho fica parado. E não é só para o trabalho. Celulares e tablets viraram a principal ferramenta de acesso à internet nas ruas e também em casa. Nas gerações mais novas, é mais difícil controlar essa mania. E o que fazer quando esses aparelhinhos tão importantes no dia a dia quebram, racham ou têm algum defeito? Meu filho ele nasceu em 2000, já nasceu dentro da tecnologia. Não consegue ficar um minuto sem. E aí eu vim correndo consertar porque os preços estão lá em cima, não cai. Consertar é a melhor solução? Eu acho que sim, né? Nos dias atuais eu acho que é melhor. Tendo condições de consertar é bem melhor. Vai sair mais barato. Pois é, em tempos de crise, a palavra de ordem é economizar. Mas na hora do conserto o cliente tem pressa. Normalmente o pessoal pede para fazer na hora, ninguém quer deixar pro outro dia. Essa loja de concertos na Tijuca, na zona norte do Rio, tem apenas 27 metros quadrados. É pequenininha, mas o movimento aqui é intenso e a gente sabe disso pelo que tem dentro dessas cestas aqui, olha só. São 11 aparelhos que aguardam o orçamento, informam o cliente para ele confirmar ou não o serviço. Na outra cestinha tem outros 11 aparelhos aguardando peça para o conserto. Está fechado. Os clientes preferiram deixar aqui. E outros 8 aparelhos já estão consertados. É só chegar, pagar e levar. O telefone não para de tocar. A todo momento aparece alguém querendo conserto. Quebrou, o orçamento ficou em quanto? Ficou em R$ 1.300. E aí? É uma coisa a se pensar, né? mas é melhor do que comprar um novo. Novo está mais ou menos quanto? Na faixa de uns 4 mil. Nas 121 lojas da rede em todo o país, o número de reparos em smartphones e tablets subiu 47% no ano passado. No mesmo período, a venda de smartphones novos caiu 13%. A queda na venda de tablets foi ainda maior. 38%. O mercado é, de smartphones novos, ele vem desacelerando, né? Também devido, claro, aos impostos, a desaceleração econômica, né? E as pessoas que têm aquele aparelho usado em casa e que tem algum defeitinho, elas procuram para fazer o concerto. No ranking dos concertos, o principal serviço é a troca de tela. Nem sempre é simples resolver esse tipo de problema. Convencer o dono a ficar alguns dias sem o aparelho, também dá trabalho. Estou discutindo com o moço agora como poder levar na hora. Hoje em dia parece que se tornou uma necessidade primordial para a vida. Parece que tudo da sua vida está no celular.